O Brasil é um dos países mais diversificados que existem. Uma grande parte da nossa população é negra. Mas, mesmo vivendo na era da tecnologia em pleno século 21, com todo o conhecimento e a evolução do ser humano, infelizmente o racismo ainda existe. E em um lugar que episódios racistas não deveria acontecer e certamente acontece, é na igreja. Isso mesmo! E o pior, Pastores fazem do púlpito momentos desprezíveis da religião, envergonhando o nome de Jesus. E a prova disso vamos mostrar a partir de agora. Então, vem com a gente ver os momentos de racismo mais tristes que já aconteceram envolvendo pastores. E começamos com um pastor lá dos Estados Unidos, este é Jimmy, um senhor de 69 anos, ele deixou Arizona numa viagem missionária para Uganda, país esse que a maioria dos ugandeses são cristãos. Já em Uganda, Jimmy ficou hospedado no Hotel Grand Imperial, em Kampala, de repente começa uma confusão. Era o dito pastor gritando palavrões e calúnias raciais para os funcionários do hotel, enquanto exigia que destrancassem seu quarto. Que que, não, não. <risos> Suas falas são calúnias raciais aos funcionários, algo que não deveria sair da boca de um que se diz religioso. Vamos ouvir. Eu, eu... Eu, eu. Você é Jesus? Você amou you Jesus? Você amou yourself? Você amou me? You disgrace Jesus? Huh? É em seguida, ele bate no rosto do funcionário. Come on, bitch! Come on, Você fucking e eu vou you matar Nessa parte, ele acusa os funcionários de não se arrependerem para serem salvos de seus pecados. Ele ainda disse uma espécie de profecia ou joga aos homens uma maldição, conforme vamos ver. Uganda. Uganda. Eu vim para ajudar o Uganda. Mas o Uganda hate Jesus. Por esse filho de garoto. Horrível essa cena. O segurança negro sendo muito ofendido pelo pastor. Bem, é bom vocês mesmo ouvirem com seus próprios olhos do que ele chamou o segurança negro. Não. Não. Você obedece o que eu digo. Eu não obedece você. Você sabe? Abra a minha casa. Agora. You understand? Bitch. Nader bitch. Look at me. Look at Christ who died for you. Look, look at me. Look at Christ who died for you. Look at Christ. Hora depois, a polícia foi acionada e após os esforços para efetuar sua prisão, ele cuspiu, tornou-se turbulento, incontrolável e tentou desarmar os policiais, mas foi preso pela polícia metropolitana de Campal. Nessa imagem, ele sendo levado embora enquanto usava um boné de veterano do Vietnã. O pastor foi preso sob suspeita de agressão e danos maliciosos. Na delegacia, o pastor alegou que uma doença o fez sofrer um estresse, o que desencadeou a atacar os funcionários do hotel e se declarou inocente das acusações. Ele então pediu fiança, que foi concedida depois que a promotoria não fez objeção, dizendo que o acusado havia apresentado fianças confiáveis. O departamento informou que o pastor foi libertado porque é um direito constitucional. Já nessa imagem, o pastor já fora da prisão, recebendo a oração das crianças ugandesas. Bom, isso é um sinal que o povo perdoou o missionário pelas falas racistas, que geraram indignação nas redes sociais em toda a região.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 A pastora de nome Carla Cordeiro, conhecida como Pastora Cacau, resolveu discursar contra fiéis que defendem causas raciais e LGBTQIA+, nas redes sociais. No vídeo discursando, ela confirma suas críticas aos fiéis que defendem causas como políticas raciais e LGBTQIA+.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 é um daqueles que combate os falsos profetas, e sua forma de expor os religiosos tem incomodado muita gente. Eles são tipos de um anticristo. Eles são anticristos. E Paulo Júnior é um que mais critica o pastor Silas Malafaia, que dá uma resposta ao Paulo Júnior em meio a gargalhadas. Vamos ver. O Brasil tem um grupo em defesa do evangelho. A crítica que Malafaia faz é sobre aqueles que seguem um grupo intitulado em defesa do Evangelho. E continuando, Malafaia diz mais. Desculpa a expressão, olha pro teu rabo, macaco! Quem conhece Paulo Júnior sabe que diversas vezes ele criticou Silas Malafaia e essa foi a resposta que teve. Não sabemos se Malafaia fala essa expressão por ser racista, mas a forma dele falar isso dá a entender que há um fundo de racismo, embora isso jamais podemos afirmar, apenas supostamente dá-se a entender que há um fundo de racismo nessa sua expressão. Desculpa a expressão, olha pro teu rabo, macaco! Em meio a tantos preconceitos de racismo, existe aqueles que semeiam o amor entre as raças. Veja que exemplo lindo que essa igreja realizou com a pastora Ruth Catala. Vamos ver. Porque nós nos envergonhamos desse processo. Nós temos vergonha de dizer que um dia nós massacramos um povo tão lindo como esse. Um povo escolhido por Deus, povo amado por Deus. Por causa do nosso preconceito E nós vamos pedir perdão Por sermos preconceituosos Com a raça africana Porque nós somos todos filhos Deus não olha para a nossa cor Deus olha para o nosso coração É tanto que essa mulher se derramou nesse lugar E você foi abençoado nessa noite Por esta mulher Porque Deus não olha para a cor dela Deus olha para o coração a radicalização do discurso evangélico no Brasil a todo custo está aí, nessas falas nunca vistos antes, pelo menos registrado por câmeras. Como já vimos até agora, está aí a prova que a igreja foi palco de um dos momentos mais desprezíveis da religião, pastores usando os púlpitos para atacar negros e homossexuais, muito contrário daquilo que a Bíblia ensina, porque para Deus não há acepção de pessoas. Incrível que em pleno século 21, ainda deparamos com esses episódios racistas acontecendo. Ao longo desse vídeo, já vemos muitos pastores fazerem vítimas sofrerem essa coisa abominável que se chama racismo. Tamanha é a dor daquele que sentiram ao serem ofendidos por esses indivíduos. Essas são cenas de extrema violência, misogínia, homofobia e racismo. Esses discursos é extremamente perigoso e precisa ser estudado e pesquisado, porque o radicalismo religioso pode levar nossa nação a graves consequências. E esses episódios de pastores racistas e homofóbicos não é uma brincadeira. O que vimos foram ofensas feitas dentro do templo sagrado para os cristãos, algo que precisa ser combatido antes que vira moda que casos assim possam ser cada dia mais denunciados pelos fiéis e que esse tipo de pessoa perca seu espaço nos púlpitos de todo o país, pois o evangelho é sobre amar o próximo e não proferir palavras de ódio, seja a quem for.